Nossa língua, nós Nossa língua Boa noite No Nossa Língua Portuguesa de hoje Você vai assistir a uma conversa Com o grupo mineiro Patofu Você vai até descobrir por que Esse grupo tem esse nome Patofu, um nome no mínimo Interessante Ainda no programa de hoje você vai descobrir O que quer dizer um palavrão Chamado anáfora uh -huh temos ainda o Lu Santos primeira paixão e daqui a pouco a gente volta língua portuguesa nossa língua portuguesa nossa língua nossa língua nossa língua portuguesa nossa, nossa, nossa língua nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua. Nossa língua nós, nossa língua. Portuguesa, portuguesa, nossa língua, nossa língua, portuguesa. Nossa língua nós, nossa língua. Bom, a gente volta aqui agora para conversar com dois dos integrantes do, do Patofu. John e a Fernanda Takai a quem eu agradeço pela presença. Muito obrigado. Obrigada obrigado pelo convite. A gente Aliás, a Fernanda tem a sua voz registrada na trilha do, do Nossa Língua Portuguesa, a obra do Helios Schind, né uhum. que convidou você para fazer uma das vozes. né É interessante o processo dele de composição, que cada um vai lá e participa, e no final você não sabe como vai sair, né? Porque ele vai colhendo as amostras ali de cada voz de cada estilo de cantar e no final o resultado foi fantástico né você gostou eu vi eu vi metade do é. trabalho eu peguei o final é. assim mas as pessoas que viram ouviram gostaram bastante você me disse que estava gravando está gravando um CD e por isso ainda não pôde ver é, é, o tá, resultado final está internado em estúdio de 10 às 10 todo dia é. e só só as funções básicas da vida, comer, dormir e gravar. <risos> Isso é muito interessante, comer, dormir e gravar, função é. básica. Por favor. falar em função básica, é função básica de quem trabalha com, com a língua representar tudo que diz respeito à sua cultura. Em muitas das canções de vocês existe uma terminologia, um palavreado e até uma sintaxe. É, de determinadas regiões do Brasil, especificamente, imagino eu, Minas Gerais, né? Não sei se estou enganado, acho que não, né? Como é que é isso? Você está me falando que o pessoal confunde as coisas e tal, como é que é isso, João? É que às vezes a gente usa um, um, um sotaque exagerado de mineiro do interior, assim, mas bem propositadamente. Não que a gente não tenha sotaque de mineiro, eu acho que tem, mas não é, exageradamente como a gente usa em algumas músicas e e as, algumas pessoas esperam que a gente, quando comece a falar, fale igual nós moramos aqui no poeirão, né? <risos> Aquela coisa que, que tá aí, né? Como nessa música Vida Imbecil, que você citou. É, essa, essa Vida Imbecil me lembrou é, uma referência, eu imaginei isso, pensei nisso, numa, uma referência ao famoso poema do Drummond, outro mineiro né, maravilhoso. Uhum. É, o poema chamado Cidadezinha Qualquer, um poema muito pequeno, uhum. né? que termina justamente assim, Eta vida besta, é. meu Deus, né? Eta vida besta, meu Deus. Qual é a relação de vocês, de vocês com Drummond, por exemplo, por ele ser é, um ser tão representativo da, da mineirice e da, da universalidade, né? O que, que vocês têm? com é, O Drummond, é, é, o, que, o que eu gosto nele é justamente esse albe que ele me dá. Né? Se o Drummond, ele pode dizer, eita vida desse, besta, é, então verdade. eu posso falar, eu levo uma vida imbecil, é. algo assim, sem, ser, é, sem ser, ser tomado por ridículo, pelo menos a priori. É, é, é possível que a minha letra seja bem inferior ao Drummond, mas não por eu, eu, eu usar esse, esse tipo de, de, de, de termo, né? É, quer dizer, é, essa liberdade que ele tinha, e assim como muitos outros poetas, assim... Eu acho que é uma, coisa, é uma coisa muito legal. E quando a gente pensa, pô, eu quero ser um compositor, eu quero ser um bom letrista, e você pensa que aqui no Brasil, então tá, quem são os bons letristas, né? Chico Buarque e Caetano Veloso, então eu tenho que me esmerar ao máximo, né? E talvez eu não seja tão bom quanto eles em, em, em, em coisas corretíssimas, assim, digamos... Ou dia dia de, ou de achado, formas então, de falar as é, coisas. Né? É, então, eu tenho que usar realmente os elementos que eu tenho, né? Da Sim. sua própria cultura. Uhum. Justamente. E, aliás, essa música aqui, Vida Imbecil, termina com citações de canções italianas. Eu vejo duas aqui, é. uma do Sérgio Endrigo né? E eu que amo Soloté Solote, e outra do Pino Donadio, Amor, Escusa-me, né? Isso, que é, isso, que é, sabia isso, é, isso é uma coisa de, de ver propaganda é. de disco, daquele Keitel assim, de, de aquela coisa de disco italiano na televisão, eu vou usar essas duas frases, assim, e você junta elas, quer dizer, é, muitas letras minhas eu acho que eu, eu, eu, eu procuro muito é, de sonoridade da, da, da língua, é, algumas coisas que podem soar até esquisitas, tem uma frase que eu nem sei se está correta, tá, tá, tá, tá, tá, para a Fernanda se é, assim, se é assim mesmo que se conjuga, que é, é em tudo aquilo que crie eu cria até que desistir. Só é uma boa deixa para o próximo, pro próximo bloco da, da nossa conversa. Né? Vou pedir depois a você que repita essa frase interessantíssima. Eu vou interromper um minutinho para falar no próximo bloco de uma coisa esquisitíssima, a palavra assusta, anáfora. anáfora. E depois eu volto a bater papo aqui, com dois dos integrantes do Pato Até já. Nós. Quem é que nunca, numa sala de aula, numa aula de português, quem é que nunca ouviu da boca do professor ou da professora aquela velha recomendação? Não repita! Quando estiver escrevendo, quando estiver fazendo o seu texto, a sua redação... Não repita, não use palavras mais de uma vez e tal, aquela história toda. Muito bem, esse tipo de recomendação cria, muitas vezes, na cabeça do aluno, uma espécie de camisa de força. O aluno acha que se repetir alguma coisa, alguma palavra, cruz, credo, Deus me livre, sabe lá o que é que vai acontecer comigo, diz o garoto ou a garota também. É? Será que é assim mesmo? Será que a repetição é uma coisa absolutamente condenável? Eu vou chamar o Ira para uma canção pequena, rápida e daqui a pouco a gente começa ou volta a conversar sobre esse assunto. Vamos lá. De todo o meu passado, voz e mais recordações. Quero viver meu presente e me lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu que. É o que mais me agrada Lembrou a música? Flores em você, já faz um tempinho, né? A música é bonita, fez um danado de um sucesso E há, a certa altura é uma repetição aí Isso é o que eu, isso é o que eu, né? Isso é o que e tal Essa estrutura se repete uma vez, outra vez e tal e é uma repetição até leve, uma coisa que dura pouco e tal, não chega nem a incomodar, não chega nem a, a causar motivo de percepção. Mas é uma coisa perfeitamente possível nesse tipo de texto, nenhum problema. Eu vou mostrar agora a você uma repetição muito mais intensa, muito mais exagerada e que tem tudo a ver com a proposta do texto. Eu vou chamar o meu querido Chico César. Vamos lá. Quando não tinha nada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 quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarazaya, sou eu. Zaya, zaya, do Essa canção se chama A Primeira Vista. E o Chico César usa o tempo todo a palavra quando. Todos os versos começam com a palavra quando. Aliás, é bom que se diga, eu já ia esquecendo, o nome desse recurso é anáfora. A anáfora é simplesmente isso, repetição de uma palavra, de uma expressão, no início de vários versos. Né? No início, no caso do texto poético, no início de vários versos. E esse recurso na linguagem poética é absolutamente possível, absolutamente forte, extremamente forte. É um recurso que convence, é um recurso que chama a atenção para aquilo. Torna-se uma repetição necessária, necessária. Então, veja bem, vamos com calma e não vamos confundir. Alguém pode dizer na sala de aula, ah, mas o poeta tal repete. Claro que ele repete. Ele faz poesia, ele faz literatura, ele tem outras preocupações com a linguagem. Tem também a preocupação de causar determinados efeitos. Efeitos que na poesia são perfeitamente possíveis, como fez aqui o Chico César maravilhosamente. Claro, no seu texto dissertativo você não vai ficar repetindo. Eu me lembro de um programa humorístico que existia quando eu era garoto, né? faz muito tempo. Aliás, esse programa voltou a existir, A Praça da Alegria. Mas na primeira versão, apresentada pelo Manuel da Nóbrega, havia um personagem chamado Burraldo que ficava o tempo todo dizendo. A vaca é um animal não sei o que. A vaca, aí não há nenhum talento, nenhum espírito literário, nada disso. Em literatura, em poesia, ótimo. No texto formal, no texto dissertativo, no texto argumentativo, aí é outra história. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. E eu volto a conversar com o John né? e com a Fernanda, e a gente falava aqui um pouco antes dessa, dessa canção aí, vida, vida Imbecil, e na letra existe uma passagem interessantíssima aqui que diz assim, quem crê diz que tudo consegue, e em tudo aquilo que crie, eu crie até que desisti Essa é uma pergunta, não sei se vocês é, sabem desse detalhe, mas... É uma pergunta que os alunos sempre fazem na aula sobre verbo. Né? Sempre vem um bilhetinho ou alguém que levanta a mão e pergunta como é que é o pretérito perfeito do verbo crer. Né? É, isso é uma situação interessante, porque o verbo crer é um verbo irregular no presente. Eu creio, esse i de eu creio, né, gera uma irregularidade. No pretérito perfeito, que é esse tempo aí, ele é regular. Como vender eu vendi, beber eu bebi, Prometer, eu prometi. Esquecer, eu esqueci. Crer, eu... Cri. Eu criei. <risos> crie. né? Agora, é esquisito, né? É estranho. E parece errado, né? Parece bastante. Sabe por que, que parece errado? Porque ninguém usa. Uhum. Né? Você nunca ouviu Com ninguém certeza. falar, eu crie", né Eu criei. Existia até um personagem que o Chico Anísio fazia no programa dele, é, não creu, neu, se finou, se lembra <risos> que ele falava isso? O Bento é. Carneiro. É. É. Não creu, neu e é não não creu mesmo porque o crito creste ele creu né Por não crio mas uh, essa coisa do da minerice vamos falar mais um pouquinho disso eu entrevistei uma vez o Fernando Brante lá em Minas em Minas Gerais na casa dele lá em BH e ele me contou uma história que eu não sabia a história do trem ele me disse que em Minas isso eu sabia, que em Minas tudo é trem. Eu só não sabia que o trem não é trem, né? Nem é assim. a coisa. Né? É verdade, não me enganou. Como é que é, é isso? Ah, mas é folclore, bem... né? É, folclore, mas é bem por aí, assim. É bem mesmo? Tem até uma música, uma música chama Água, né, no, no disco tem, mas acabou, é. que fala, né, existe todo dia... Mãe? Como é que você canta existe mesmo? todo, todo dia, dia, uma hora da noite, em que um trem... Um, um... trem no meu peito me diz. É. É, ah, é, que sair. é um sentimento O trem é tão genérico lá em, é. em Minas mesmo É, eu assim eu até fiz questão de Quando, quando eu estava fazendo essa música eu, eu vou fazer uma música que usa essa palavra trem Assim, sem ser o trem é, O trem de ferro Sim. Eu, Justamente porque eu acho que, é o, é o, eu acho que é A marca registrada assim Do mineiro é falar é o trem. Como andam os trem é, <risos> E, o trem, eu... e o, o trem de mineiro nunca tem plural Você ah, nunca vai falar os trens Jamais, jamais, jamais. Ah, isso é. é uma coisa interessante. Não há plural de GG. É. Né? Agora, o mineiro, já que você falou nisso, o mineiro, por exemplo, o carioca, é, o carioca urbano, o carioca, principalmente da zona sul, o carioca não come o S, por exemplo. Ele uhum. fala as pessoas, aquele S arrastado, o carioca, as pessoas né, e tal. O mineiro, como é que é? Come o S ou não? Não só nesse caso, no caso do trem você disse que sim, mas e nos outros casos? Eu acho que come muito. Eu acho que não come só o S, como come um monte de sílaba <risos> junto. É um faminto É, não é. fala, eu vou pegar ônibus, ah, eu vou pegar ônibus. Ah, é? O ônibus, é. Né? Pegar ônibus, ah. O, é. o tremendo é tremendo, tremendo, não é? Tremendo, tremendo. Tá Ou, vindo. Tá vindo, né? Tem umas coisas assim. Tem uma coisa bem interessante do mineiro que é comer pronome, né? O mineiro não fala. Ela se queixa de dor, né? Falar, Ela queixa de dor, é. né? Ela apaixonou por ele, né? assim? É. é. importante dizer isso, que a linguagem de cada povo tem tem a sua... A fala é sempre legítima, né? Porque a fala é aquilo que efetivamente se pratica como língua para uma determinada coletividade, para uma determinada comunidade. É que nós temos aqui o referencial culto, chamado referencial culto, e aí, é obviamente, existe a... A diferença, no caso do, do mineiro comendo se ele, em relação ao padrão culto, ele está errado, né? Como uhum. se, se poderia dizer. Por falar em erro, qual é o tipo de, de licença que vocês admitem numa letra que não seja dessas é, representativas de uma determinada. seu usa dicionário, por exemplo? Às vezes uso. É, eu, eu procuro que os meus, os meus erros. É sejam que, que sejam intencionais, eles não, eles, eles não sonhem como uma piada interna, que só eu entendo que está errado. Assim, é um erro que tem alguma justificativa mesmo, tem alguma coisa funcionando ali. Fora isso, é, é, eu faço um esforço para não ter nenhum erro que eu acho que está eu certo. Sim. Mas está o erro ali. É, eu tenho essa preocupação. Vamos explicar para o telespectador por que Patofu, né? É, pato fu é uma luta de pato chinês, ou seja, kung fu de pato. E até é bom lembrar que pato fu não tem acento, porque kung fu não tem acento, né, e, e geralmente as pessoas acentuam o fu. E o, o que seria um erro gramatical, porque fu é um monossílabo tônico que termina em u, e os monossílabos tônicos que terminam em u não tem acento, nem nu. Nem fu, nem nada disso. E as oxítonas que terminam é em U também, nem bambu, zebu, xingu, nada disso. Né? Então, as pessoas adoram colocar uma cena. Sim, é mais coisa é. mais comum. Você diz que tem uma outra história além do... do... É porque na época que a gente começou, a gente estava trabalhando com muita coisa eletrônica, muita bateria eletrônica. eram só três no palco, várias coisas usando sampler de sequências Então a gente colocou o pato fu, se remetendo ao oriente mesmo, né da, da luta chinesa. E importante que o nome era em português, assim, e ele era em português, e poderia ser falado quase como se fosse português em outras línguas, né? Na pior das hipóteses, falariam Paytofu ou Patofu uhum. em francês. Era uma coisa que ia permanecer um pouco do, do nome mesmo da banda. E a gente sempre se preocupou, preocupou com isso, né? Ele, início, ele, assim. Ele tem uma coisa, uma coisa interessante que é um nome que não te, não te dá uma pista da sonoridade da banda, né? Tem é. alguns nomes que você fala, ah, isso é banda de axé, é. ou banda de metal, né? É. Mas esse realmente você... E o, e o som nosso é muito variado. Tem músicas de a, a Z, assim, em termos de estilo. A gente queria justamente um nome que, é, estilisticamente, assim, fosse é, isento, fosse neutro. E você estava tá se queixando, que o revisor colocou uma vírgula aqui numa letra sua. É, o coitadinho, o revisor agiu pela gramática, Sim. né? Não fui eu, não, sim, senhor. Né? E ele colocou vírgula depois de sim, antes de senhor, esse senhor é um, é um vocativo, né? E ah, tal, é a pessoa que a gente chama, né? E na gramática tradicional o vocativo deve sempre ser virgulado. Né? Cala a boca, menino, cala a boca, vírgula, é. menino. Né? E por aí vai. Maria, sai da lata, Maria vírgula, sai da lata, né? Maria sendo vocativo. Você acha que isso alterou a a mensagem, a sonoridade, você estava entendendo o sim senhor quase como uma palavra só? É, isso? é, é o sim senhor de... não sei se é de mineiro, mas é o sim senhor. É, é, é quer dizer, eu acho que... É, eu, eu mandei o texto já revisado por mim mesmo, assim, é. e pus é. as vírgulas aonde eu achava que era. É. E, e alguns eu sabia que ali tinha que ter uma vírgula, gramaticamente, ou não tinha, e pus, é. e, e pus diferente, porque para mim isso é poesia. Sim. E... e e eu acho que aí eu tenho uma licença é uma poética de, de, é. de, de ter essas acentuações aonde eu quiser. Então, para mim, esse sim senhor é, é, um, é um... eu não sei como chama... é, um, é, um, é uma expressão que eu quis que É, que é eu quis quase mostrar. uma intersecção, né? É, é, é, uma intersecção. Ela, ela é como se fosse uma coisa só, um sim senhor. É. Quase um caramba, né? Qualquer coisa é. assim, né? Um, uma coisa, uma palavra só. Tá bom. Bem. Eu lamento, mas a gente precisa... É, Terminar, né? mas foi muito bom conversar com vocês Obrigada Eu agradeço de novo a você pela, pela voz né? isso. <risos> fui escolhida de tantas ah, pessoas que é isso, que é isso. maravilhosas é Tantas cantoras e Muito obrigado a vocês pela presença obrigada, e aí, é sucesso Obrigada, obrigada. Bom, Agora é bola pra frente Agora é bola, eu... Determinadas palavras sempre trazem problemas na hora do vamos ver, né? Na hora da grafia, como é que é, junto, separado, com S, com Z, e tal, aquela coisa. Eu vou chamar o pessoal do grupo Engenheiros do Havaí para uma canção na qual existe uma palavra, eu quero ver se você descobre qual é. Uma palavra que muita gente na hora de escrever, né, fica naquela. E aí, como é que é? Vamos ouvir. Havaí! Derrete o chumbo do céu Antes que eu saia Pela tangente No giro do carrossel É volta Com pelos parados Tudo dança em torno de ti Volta voando essa canção que você ouviu se chama Simples de Coração. Simples de Coração. E nela há tal palavra. Descobriu qual é ou não? Se você não descobriu, uma nossa telespectadora vai dizer para você qual é, porque ela também tem dúvida a respeito da bendita. Vamos ouvir. A palavra bem-vindo é com N ou com M, que lá em casa é uma teimosia danada. Pois é. A dúvida é sobre a palavra bem-vinda. Bem-vinda. E a nossa telespectadora realmente tem razão, porque a confusão é merdonha. Se você andar por aqui, é, você vai ver, por qualquer cidade brasileira, você vai ver em tabuletas, aí em placas, você vai ver bem-vindo com hífen e com M de Maria, né? bem-vindo sem hífen e com M de navio, tudo junto, ou até bem-vindo... É, com M de Maria, mas sem hífen, duas palavras, né, uma separada da outra. Eu lembro até que é, em 97 o presidente de Portugal esteve no Brasil e ali na Casa de Portugal, perto, ali no bairro da Liberdade, em São Paulo, havia uma faixa saudando o presidente, bem-vindo senhor presidente, e na faixa lia-se a palavra bem-vindo com N de navio e tudo junto. Eu tenho a até a impressão de que em Portugal essa é a grafia adotada. Mas nos dicionários brasileiros, a grafia adotada é bem, tracinho, vindo, tracinho, hífen, não é? Então, nada de juntar, pelo menos para os dicionários brasileiros, essa é a grafia, nada de juntar, nada de N de navio. Duas palavrinhas unidas pelo hífen, bem, com M de Maria, vindô, bem vindo, bem-vindo. O dicionário da Aurélio, por exemplo, diz que bem-vindo tudo junto, sem hífen e com N de navio, é nome próprio. Nome de homem, bem-vindo. No feminino, bem-vinda, nome de mulher, aí tudo junto, com N de navio. A saudação se diz, bem-vindo a São Paulo, bem-vindo a Campinas, bem-vindo a tal lugar. Aí sim você vai escrever nos dicionários brasileiros, é assim que está. Você escreve com M de Maria, com hífen. Claro, a palavra é a seguinte, anexada a bem com hífen. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, língua, portuguesa, nossa língua, Chato! Com X ou com CH? Claro. Com CH, e essa é uma palavra que todo mundo sabe. E aí, o som, o, o som do CH, o CH tem som de quê aí? Tem som de X, não é? E o X de lixo? Ou lixo é com CH, como é que é? Acho que não, né? Todo mundo sabe. Lixo se escreve com X. O som do X de lixo é som de quê? Som de CH? Não. O X de lixo tem som de X mesmo. Afinal das contas, o nome da letra é X. E se o nome da letra é X, o X de lixo tem som de X. Acredite. É o CH de chato que tem som de X. Não é o X de lixo que tem som de CH. Confusão? Não, não é confusão, não. O C e o H juntos têm som de X. O X... De lixo tem som de X, a letra se chama X. Será que o X sempre tem som de X? Uh -uh, nem sempre. Às vezes o X tem som de quê? Por exemplo, máximo. Né? Esse máximo tem som de dois S, né? como se tivesse sido escrita a palavra com dois S. Né? Máximo. Será que acabou por aí o estoque de sons do X? Uh -uh. Eu vou chamar o Lulu Santos para que ele cante uma canção Em que há uma palavra que se escreve com X X que apresenta nessa palavra um outro som Vamos ouvir Pois é, nessa canção chamada Casa, canção muito bonita O Lulu Santos pronuncia muito bem aí uma palavra Que muita gente não sabe pronunciar não Muita gente pronuncia mal é, A palavra é intoxicação Intoxicar, intoxicado e por aí vai É assim que se diz isso, não é intoxicar, não é intoxicado Não é intoxicação, nada disso E não é tóxico, é tóxico a palavra tóxico vem todas essas aí. Intoxicado, intoxicar, intoxicação e por aí vai. Esse X deve ser lido como se houvesse aí um C e um S, não é? Ou no alfabeto fonético um K e um S, para quem prefere essa linguagem, não é? Intoxicar. Mas o X ainda apresenta outro som. Vamos ver. Pense. como vai minha Alimento, todos os desejos, exorcismo, as minhas fantasias, todo mundo tem um pouco de medo da vida. Essa canção que você acabou de ouvir é do pessoal do Barão Vermelho, né? Barão Vermelho que cantou Pense, dance. E a letra usa uma palavra que esteve na moda durante um certo tempo, exorcizar. Houve até um filme aí que tratava disso e tal. Exorcizar. E exorcizar, é difícil falar, não é? Exorcizar. X, X logo no começo. E X, exor, é X, o nome da letra é exorcizar. Esse X tem o mesmo som do X de exame, por exemplo. Tem o mesmo som do X de êxodo, por exemplo. Então nós vimos quatro sons do X. O X de máximo, que é diferente do X de lixo. Que é diferente do som de intoxicar, que é diferente do, do som. Ixi, Maria, que confusão, do som, não é do som, não, é do som do X de exorcizar, o X de exame. E o X ainda aparece num outro caso, por exemplo, na palavra excesso, que se escreve com X e C no começo, e esse X, na verdade, foneticamente, acaba produzindo com o C, o X e o C juntos produzem um som só. O nome disso é dígrafo, duas letras que, juntas, produzem apenas um som. O X ainda então pode entrar nessa história aí do dígrafo, não é? É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. nossa língua. Língua. Só língua portuguesa. Nossa língua portuguesa.